Kinkinskloiski Kinkinskloiski Konskloiski Kinkinskloiski Kinkinskloiski Konskloiski é nóis Era uma mulher grávida que estava dentro do rio Na canoa Então começou uma chuva bem forte Com o um relâmpago O relâmpago caiu na barriga da mulher e abriu Então o filho nasceu o filho ficou chorando, chorando no pé do salão do barraco do rio. Apareceu então um caranguejo, que com as duas presas pegou a criança e levou para onde ele morava. O menino ficou lá muito tempo e lá cresceu. Um dia, o tio desse menino foi caçar e viu o sobrinho no igarapé. Ele voltou para a aldeia e contou para os parentes que tinha visto o menino. Assim descobriram onde ele morava. Um dia choveu muito, muito, e o Igarapé ficou cheio de uma espuma branca. Os índios, parentes do menino, combinaram de pegá-lo assim. Um vinha de cima, outro de baixo, e os demais ficavam pasturando no barranco. O índio que vinha descendo o Igarapé colocou espuma na cabeça para enganar o menino que estava brincando na beira. Conseguiram pegar o menino Que gritou muito, chorando Nessa hora, vieram alguns caranguejos Nessa hora, vieram alguns caranguejos Mas os índios conseguiram espantá-los O menino lutou para não ir Mas foi assim mesmo depois na aldeia, os índios deram comida de gente, mas o menino não quis. Só queria comida de caranguejo, que era a fruta do caroço de pachiubinha e paxiubão. Até que se acostumou na aldeia. Quando já estava com 10 para 11 anos, deram arco e flecha para ele fazer caçado e o que precisasse. Give you quando já estava grande, na base de uns 15 anos, disse que queria conhecer a mãe dele. Os índios disseram que não podia, que ela estava no céu. Contaram a história para ele. Ele então teimou ainda até lá. Pediu que sua avó fizesse uma corda de algodão bem grande. Jogou essa corda até o céu com a ponta presa numa forquilha que é a disse que voltava logo. Foi subindo pela linha até chegar no céu onde morava a mãe dele. O pessoal na terra ficou olhando acompanhando até que ensinou. Chegou no céu. Lá era o mesmo que na terra. A mãe dele estava casada com um relâmpago encantado, Caná e o Shibu. Encontrou também suas cinco irmãs. Todos ficaram animados. A mãe perguntou tudo sobre a terra. O filho pediu que ela voltasse, que fosse morar na aldeia. Ela disse que não podia, que já estava lá e assim ia continuar. O filho perguntou pelo marido da mãe, que tinha saído para beber na aldeia. Uma bebida que o relâmpago encantado bebe e arrota. Esse arroto é o trovão. O filho disse que ia vingar a morte da mãe, que ia matar o relâmpago encantado. Preparou uma arma, chati, que é igual uma navalha. E esperou. Lá veio o relâmpago arrotando e tocando a borduna. A faísca o estalo que a gente vê brilhando. Nessa hora, o filho se transformou em morcego e ficou na comeira da casa, escondido com a arma. O marido sentou no canto. A mãe trouxe tação de mingau de banana Manimutsa. O filho jogou a arma com veneno dentro do tação. O marido engoliu a navalha e teve um corte na veia do coração. A mãe dele não gostou da vingança. Ele, revoltado, disse que ia matar as irmãs dele também, que eram filhos do jogo encantado. A mãe pediu que não fizesse isso, mas ele fez. Deixou a menor que tinha de um para dois anos e voltou com ela para a aldeia. Chegou na terra e contou tudo para os parentes. A irmã pequena não suportou a aldeia. Chorava muito. Ninguém aguentou o choro dela. Aí começou a chover. Chover muito e o rio ficou cheio. Jogaram a criança na água. Ela ficou muitos dias no rio. Quando chegou no fim da terra e da água, ela subiu de novo para o céu. Por isso, até os dias de hoje, tem relâmpago e trovão.